Integrar é apoiar pessoas, processos, negócios. Para isso é fundamental uma agenda regional atenta às desigualdades sociais de nossas sociedades. O Mercosul conta com um plano estratégico de ação social. Aprovado em 2011, o PESA apresenta eixos para o diálogo entre governos e o planejamento de atividades no âmbito social do Mercosul são agendas coordenadas por áreas diversas dos estados-parte, fortalecem o sistema produtivo regional e melhoram a qualidade de vida de muitas comunidades. O PES conta com diretrizes e objetivos vinculados ao combate à fome, pobreza e desigualdades sociais, garantia dos direitos humanos, igualdade étnica, racial e de gênero, universalização da saúde pública, da educação e erradicação do analfabetismo, valorização da diversidade cultural, inclusão produtiva, trabalho decente e direitos de previdência social e promoção da sustentabilidade ambiental, diálogo social e cooperação regional. São benefícios que impactam você e outras milhões de pessoas. Mercosul, construindo um futuro melhor.